Oi tudo bem? Baseado no nosso vídeo anterior de abdominoplastia surgiram muitas dúvidas com relação à internação, se consegue autorização pelo convênio ou não, então vocês sempre perguntam isso que justifica uma internação por convênio? Muitas vezes eles autorizam baseado em procedimentos reparadores. A cirurgia plástica, que nós discordamos disso, ela é tida como uma cirurgia estética. A gente, esse campo entre estético e reparador, pra gente essa linha ela é muito tênue. É, é, não tem como dividir essas duas coisas. Por quê? Quando eu faço uma cirurgia estética que melhora a autoestima da paciente, eu considero que eu estou fazendo uma cirurgia reparadora, vai reparar ela como um todo, no nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista muitas vezes do convênio, do ponto de vista prático, eles são diferentes. Então, a cirurgia estética é uma e a cirurgia reparadora é outra. Então, quando uma paciente engravidou e ficou com o um abdômen flácido e eu vou fazer uma abdominoplastia nela, isso é tido como uma cirurgia simplesmente estética. Quando um paciente que pesava 160 quilos e perdeu cerca de 80 quilos, foi para 80 e ficou com muita flacidez, ficou com muito excesso de pele e isso causa uma dobra, esse excesso de pele, a gente chama de abdômen avental, Ele, essa dobra causa dermatite, causa irritação, ela irrita muito a região da pele ali e causa infecções de repetição, eu já deixo de ter simplesmente uma cirurgia estética e começo a ter uma cirurgia reparadora porque aquele excesso de pele está causando uma doença, está causando um problema de saúde que precisa ser corrigido para ter melhora da qualidade de vida. então Aí o porquê que a maioria dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, o plano de saúde cobre esse tipo de procedimento, essa abdominoplastia, para retirar aquele excesso de pele, tá bom? Como eu expliquei no outro, a abdominoplastia envolve dermolipectomia e correção da diastase. Então se o paciente tem essa dobra de pele, mas não tem a diastase, o plano de saúde vai autorizar só a retirada da, do excesso de pele, que é a dermolipectomia. E a gente fica muitas vezes com as mão, mãos atadas, que a gente diz, porque a abdominoplastia precisaria fazer a correção daquela flacidez do músculo também decorrente da diastase. Só que se ele não tem um afastamento muito grande, o plano de saúde não vai autorizar. aí a gente começa a entrar nos conflitos que existem de procedimentos autorizados pelo plano de saúde e às vezes a necessidade do paciente pagar um complemento para ter aquela cirurgia toda realizada. Vamos lá, vamos entrar nesse ponto. Doutor Diogo, ah, eu tenho. eu fiquei grávida e eu evolui com uma, com uma diastase, eu fiz uma ecografia, comprovou que eu tenho uma diastase e ainda tenho uma hernia umbilical. Tem como eu fazer tudo pelo plano? Eu pago os seus honorários à parte, mas eu queria que a minha internação toda fosse pelo plano. O hospital, o anestesista, já que o plano vai autorizar essa diastase. Eu consegui a autorização. É bem simples isso. A gente não consegue fazer o seu procedimento todo pelo plano, mesmo que você queira pagar os nossos honorários à parte. Por quê? Se o plano de saúde... A gente definiu que você tem um problema que o plano de saúde cobre, que está no rol da ANS, que é aquele rol de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, determina que o plano de saúde cubra aqueles procedimentos que estão no rol da ANS. Então, a correção da diastase está no rol da ANS, a hernia umbilical também está no rol da ANS. Então, o plano de saúde vai cobrir essa, é, a sua internação para fazer a correção disso. Só que pense comigo, para eu fazer só a correção da diastase e para eu fazer a correção da hérnia umbilical, é um procedimento que eu gastaria em média uma hora, uma hora e 30 minutos para fazer é, esses dois procedimentos. Se você quer fazer a abdominoplastia, que envolve ainda a retirada do excesso de pele, eu esticar essa pele que ficou, gra que ficou flácida depois da gravidez, eu vou gastar mais uma hora, uma hora e meia, isso depende. Então eu vou quase dobrar o tempo seu de cirurgia. Se eu dobro o seu tempo de cirurgia, vai dobrar o tempo que você vai ficar na sala de cirurgia, vai dobrar o seu tempo de necessidade de oxigênio, de medicamentos, vai aumentar o, o número de procedimentos que vai fazer, então vai ter que gastar mais fio cirúrgico, é, mais compressa, todo o material que envolve aquilo ali. E além disso, o anestesista vai ter que ficar mais tempo de vigilância anestésica, fazendo medicações e te acompanhando ali. Então você acha que é justo você pagar por um procedimento de uma hora e ficar três horas? Ocupar mais tempo de sala, gastar mais material? Então é isso que justifica fazer essa complementação. Então se o... O plano de saúde autorizou parte da sua internação? Ótimo! Vai diminuir sim os seus custos, mas esse complemento ele deve ser pago. Então você paga tanto o complemento do hospital, que por causa do tempo e por causa dos materiais, como eu já expliquei, e você vai pagar também o complemento do anestesista, porque ele vai ter que ficar mais tempo e muitas vezes vai ter até que associar outra anestesia, dependendo dos procedimentos associados, por exemplo, vai fazer uma abdominoplastia e quer fazer pálpebra junto. Então ele tem que fazer outro tipo de anestesia pensando nesses dois procedimentos. Então, nesse caso, tem que ter sim, tem que, sim que ser pago um complemento, tanto para o hospital quanto para o anestesista. Mas essa parte do que foi autorizado pelo plano consegue diminuir os seus custos hospitalares e te dá uma certa comodidade, porque como você está internada pelo plano, se tiver qualquer necessidade de fazer exames, alguma outra coisa, vai ser tudo coberto pelo plano caso você tenha plano de saúde. Tá bom? Então essa é uma dúvida é, que a gente tem aqui no consultório e que eu procurei com esse vídeo trazer esclarecimentos. E se existe alguma outra dúvida aí, pode perguntar para a gente que a gente vai te responder com outros vídeos. Até logo, muito obrigado. Siga o nosso canal do, do YouTube e curta a nossa página do Facebook. Entre no nosso site que lá tem muitos outros esclarecimentos para vocês. Muito obrigado, até logo.